começar a gente vai precisar de uma base, pode ser um pedaço de cortiça ou até algum pôster antigo. Vou precisar de tinta em spray, eu vou usar um preto fosco, mas pode usar a cor que tu quiser. E se tem algum ponto do quadro que tu não quer que pinte, tu precisa de fita crepe. Meu quadro já tem a moldura preta brilhosa, então como eu não quero que ela pinte, eu vou passar a fita crepe em toda ela, cuidando para não pegar na parte que eu quero pintar. E para pintar, eu levei o quadro para a rua. Cuidado, o tinta spray faz sujeira, então tentem não ficar num lugar que não possa sujar. Eu precisei passar duas demãos de tinta para poder cobrir o desenho que estava ali, e eu passei uma vez, esperei secar e passei de novo. Eu deixei a tinta secar de um dia para o outro, e aí sim eu vou retirar a fita. Como o meu era um pôster, ele já tem as presilhas para botar na parede, mas eu prefiro não furar a parede e deixar ele só apoiado em cima da mesa, eu acho que dá um efeito mais legal. E o quadro tá pronto, é só tu soltar a imaginação e montar ele do jeito que tu quiser Eu preferi usar algumas frases que eu acho que me motivam mais Então eu montei elas do jeito que eu achei que ficou bonitinho e colei elas com a fita rosa Para deixar tudo mais seguro, eu preferi colocar uma fita durex normal por trás. Eu fiz o rolinho e colei ali, porque eu acho que a fita rosa não ia segurar muito tempo e eu quero que dure bastante essas frases ali coladias. E é isso! Eu espero que tenha gostado, eu adorei o resultado, ficou muito bonitinho e ficou bem parecido com os que eu vi no Tumblr, sem gastar muito, que era uma coisa que eu já tinha em casa. Se tu fizer também, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, posta lá a foto e me marca, viu?